Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba e no vídeo de hoje eu trago essa super produção, super colorida pra vocês. Hoje eu queria fazer uma maquiagem super elaborada, super produzida, pra gente testar uma nova atualização desse canal. Se vocês me acompanham desde o início do ano, talvez vocês viram um vídeo onde eu mostro o meu celular, né? E nele eu falo que eu ia gravar os vídeos do meu canal com ele. Desde aquele vídeo até o último que eu postei foram gravados nesse celular aqui, e a qualidade dele é muito boa. mas Agora a gente finalmente atualizou e a qualidade tá melhor ainda. Agora nós temos uma câmera aqui do canal. Não vou mais gravar pelo celular. Então já quis fazer uma maquiagem super colorida pra vocês avaliarem aí. Me disserem o que vocês acharam. Fora aqui, esse aqui é o primeiro vídeo de junho. O que é super apropriado essa maquiagem super colorida. Porque a gente também celebra o mês do orgulho aqui nesse canal. Já juntando o último ao agradável. Já mostrando a nova qualidade aqui do canal pra vocês com a nova câmera. E também ensinando uma maquiagem babado que eu sei que vocês vão amar. Também já pra o mês novo, tudo novo Trouxe essa super produção aqui Se você quiser conferir como eu fiz essa super maquiagem Belíssima que eu tô obcecada. Gente, real, eu acho que é a minha maquiagem favorita De todos os tempos Acho que essa é a maquiagem mais bonita que eu já fiz Deixa o seu like aí embaixo Se for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Comenta aí embaixo qual de todas essas cores aqui Que eu tô usando é a sua cor favorita E claro, continue assistindo I'm <laughs> Então, hoje, na verdade, eu quero fazer uma recriação de uma das minhas maquiagens que eu postei lá no meu Instagram. Eu vou inserir na tela pra vocês a foto dessa maquiagem maior, né? Mas é uma maquiagem que eu fiz em fevereiro desse ano que é muito, muito linda. Tem vídeo aqui no canal. É inspirada, assim, no céu e tal, uma coisa bem rosinha. E hoje eu quero fazer exatamente essa maquiagem, só que em vez de me concentrar no rosa, eu quero fazer num espectro mais arco-íris e tal. E vai ser uma maquiagem que vai dar muito trabalho, mas vai ser muito divertido, vai ficar muito linda, assim espero. E também vai ser perfeita pra gente testar essa nova câmera eu vou usar esse creme nutritivo aqui da Nivea, porque ele tem uma sensação não oleosa e ele absorve muito rápido e é exatamente por isso que eu gosto muito desse creme facial gente, eu tô muito viciada no Cromática da Lady Gaga gente, eu tô passando muito hidratante de propósito, tá? mas enfim, como eu ia falando, gente, eu tô viciada no Cromática da Lady Gaga ela lançou um álbum novo, não consigo escolher a minha favorita, mas Babylon tá perfeita Thousand Doves, Sign From Above óbvio que Rain On Me e, e Sour Candy também estão incríveis Mas eu acho que a minha favorita tá entre Babylon e Thousand Jobs. Eu vou começar preenchendo as minhas sobrancelhas Normalmente eu não preencho Mas como a maquiagem hoje é tipo... Super elaborada Eu vou preencher Tem uma paleta de sombras da Bruna Tavares Que é a BT Sunflower Que tem uma cor que é literalmente muito parecida com a da minha sobrancelha E eu amo A minha sobrancelha é bem escura Ela é literalmente tipo... Preta da cor do meu cabelo Mas essa cor aqui da paletinha da BT Sunflower Que se chama Natureza É muito boa pra preencher minha sobrancelha Então é exatamente isso que eu vou fazer Eu sempre faço uma linha aqui Na parte inferior da sobrancelha Vou tentar não falar porque quando eu falo eu mexo o pincel E aqui em cima eu venho Um pouquinho depois, sabe? Só pra intensificar mesmo o desenho da sobrancelha Porque minha sobrancelha já é muito bem definida e bem cheinha Tenho muita sorte quanto a isso Aqui no início eu venho com literalmente qualquer pincel E só venho esfumando o final eu não esfumo, porque eu gosto da minha sobrancelha bem marcada no final, mais auge. Beleza, sobrancelhas preenchidas, vamos fazer o recorte das sobrancelhas, né, que eu adoro. Eu tô usando a base matte de alta cobertura da Tracta, eu não lembro a cor, porque o rótulo da minha já apagou, inclusive eu tenho que comprar uma base nova dessa, porque eu tô adorando ela ultimamente. Eu tinha ela aqui na minha coleção e eu nunca usava, e agora por algum motivo eu voltei a usar e não paro mais. Vou dando um recorte, sempre faço tanto em cima quanto embaixo, tá? Já venho dando acabamento na esponjinha sem pegar mais produto, tá? Essa aqui é aquela esponjinha da Macrylan, que eu mostrei pra vocês já num vídeo de comprinha de alguns meses atrás. E desde então, eu só venho usando essas esponjas de microfibra. Eu tô amando o acabamento que elas estão dando na minha maquiagem ultimamente. Pra primer, eu vou usar um clássico aqui do canal, que é o BB Blur, da Tracta. Que ele é um primerzinho com cor, que inclusive você pode até usar ele sozinho mesmo, se você gosta de... Baixa cobertura, efeito natural e tal Absolutamente não é o meu caso Mas como primer eu gosto dele Vou passar aqui no meu rosto Já vou passar a base A mesma base, inclusive, da Tracta, tá? Gente, sério, olha a cobertura dessa base Cobre, tipo, o passado de uma pessoa inteira, todos os erros dela A vida dela, auge Perfeita, né, minha filha? Amo A única coisa que eu não gosto muito dessa base é o aplicador dela Porque por ela ser bisnaga, acaba saindo demais E aí desperdiça o produto, mas enfim Aquela pele de manequim. Amo. Vou usar agora outro clássico aqui do canal, que é o corretivo de alta cobertura da Natura. Eu uso a cor Claro 20. Amo esse corretivo, eu tenho dezenas desse corretivo aqui em casa. Inclusive vou fazer mais estoque, entendeu? Vou encomendar mais. Porque nessa quarentena, gente, é o auge. Não tenho o que fazer, tô fazendo compra. Aí chega uma surpresa, porque tipo, eu já esqueci o que é que eu comprei, entendeu? Aí eu, nossa, o auge, comprei isso aqui e não lembrava. Eu acho esse corretivo muito maravilhoso, na minha opinião, é um dos melhores corretivos nacionais. E ele não é caro, gente, na minha dele é tipo 30 reais. Vou selar minha maquiagem usando o meu bom e velho pó da Playboy. Vocês sabem que é um dos meus pós favoritos. Tá, beleza, selei o meu rosto completamente, tô parecendo um fantasma E agora, vou tomar meu chá. Vou usar a minha paletinha da Boca Rosa Beauty, porque eu adoro essa paleta pra controlar o rosto. Principalmente esse tom mais claro e o tom mais quente, né, que são os dois extremos. Vou contornar meu nariz com o tonzinho mais claro da paletinha da boca rosa. E vou recortar o contorno tanto do nariz quanto do maxilar. Pronto, vou deixar meu contorno cozinhando um pouquinho e agora vou aplicar blush. E o blush que eu vou usar é o A Minha Cara da Maybelline, que também é a cor 02, mas o nome é A Minha Cara. Outro tradicional aqui do canal Ele é um rosinho com uns brilhinhos dourados Que eu acho a coisa mais linda Vou aplicar iluminador agora Esse aqui é o Loose Highlighter Powder da Ruby Rose Na cor Adorable, que é a número 3 E vou aplicar com esse pincelzinho aqui da Hello Mania, Bem pequenininho de iluminador então, gente, eu já vou passar para os olhos, já que a pele tá completada. Eu vou tentar ser o mais rápido possível na explicação dos olhos, porque eu já fiz 300 mil olhos arco-íris aqui nesse canal, e é literalmente o que eu vou fazer hoje, né, para complementar com a maquiagem arco-íris. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível, vou deixar linkado aí algum outro vídeo em que eu explico mais detalhadamente. Vou começar marcando um azulzinho no canto interno do meu olho. Logo em seguida, eu vou passar para verde, amarelo, laranja. Vou pegar esse vermelho bem aqui, com esse pincelzinho de delineador e vou puxar ele, mas com mais cuidado quanto ao formato e pra finalizar, eu vou vir nessa paletinha chamada Orquídea da Ludurana, pegar esse tom de rosa aqui, que eu amo tanto que tá com buraco, <risos> e conectar até o canto externo, eu acho que nesse ponto, vocês já sabem que eu tô só marcando, né, e eu vou esfumando depois, porque é assim que eu prefiro fazer e agora eu vou voltar em todos os pincéis que eu fui usando cada cor e vou esfumando entre uma cor e outra então eu vou deixar um time lapse pra vocês Verem isso aqui sendo esfumado, né? Porque assim não dá pra ficar. <risos> Então, gente, pra adiantar as coisas, eu já terminei os olhos, né, o esfumado lá Apliquei máscara de cílios, cílios postiços, Também colei uma estrelinha aqui no cantinho interno E pra quem quiser saber o que tanto mais que eu fiz, eu só fiz uma cut E preenchi com um tom dourado, assim, meio champanhe Então, auge Vamos continuar já pra pele, que é a parte mais divertida da maquiagem Inclusive, é por isso que eu pulei, gente Porque essa maquiagem, até o momento aqui, eu já ensinei 500 vezes aqui no canal Então, o que, que eu vou começar fazendo? Eu vou fazer, tipo, um blush aqui nessa lateral do meu rosto, concentrando nas cores vermelho, laranja, amarelo, que são algumas das cores do arco-íris, e eu vou concentrar aqui nas minhas têmporas, porque eu vou desenhar algumas nuvens em volta, e eu vou seguindo essa direção do meu rosto, que eu sempre esfumo a minha sombra e tal, pra essa direção. Então, gente, eu decidi misturar um pouquinho de base de alta cobertura e esses blushes cremosos aqui da Color Make pra fazer uma pastinha colorida. E vou vir nessas mini beauty blenders aqui, nessas esponjinhas pequenininhas, e eu vou começar esfumando um pouquinho no meu rosto pra ser uma base melhor pra as sombras que a gente vai ver depois, porque como eu falei pra vocês, o fundo da minha pele é amarelado, então o amarelo por si só não vai pigmentar. Lembrando que eu fiz essa pastinha cremosa colorida usando os blushes cremosos da Color Make misturados com essa base aqui, que é a base mate da Miss Larry Que tem resenha aqui no canal Agora eu vou usar essa tinta facial aqui da Color Make Que assim como no meu último vídeo foi ela que eu usei pra fazer o sketch das nuvenzinhas E já vou fazendo outras pelo restante aqui do meu rosto Concentrando mais nas têmporas e aqui nas bochechas E agora eu vou selar essas nuvenzinhas brancas usando uma sombra branca E agora com um pincel eu vou esfumando essa parte inferior das nuvens Pra dar um gradiente mais bonitinho E agora com um pincel pequenininho eu vou traçar algumas cruzes e xizinhos Pra aparecer estrelinhas brilhando no meio do céu prontinho todas as estrelinhas que eu queria desenhadas, tá muito lindo antes da gente continuar na parte inferior da maquiagem que vai ser a última praticamente, eu vou aplicar esse batom aqui da Max Love na cor 53 que ele é um tonzinho de rosa muito bonito, é um rosinha meio apagado que eu acho que vai super combinar com a maquiagem inclusive também foi ele que eu usei na minha primeira maquiagem que eu fiz com esse esqueminha de céu, a rosa e agora sim a gente pode partir pra essa parte inferior aqui da maquiagem bom, agora pra parte inferior da maquiagem, eu já tirei minha camiseta E eu vou usar essas três cores aqui Que eu fiz, no meu rosto eu usei As cores quentes, né, laranja, amarelo E vermelho, e aqui no meu colo Eu vou usar as cores frias, azul, verde E roxo, e eu vou começar por verde Né, porque na ordem do arco-íris O que viria aqui é depois do amarelo seria o verde E assim como na minha maquiagem rosa Eu vou fazer o recorte aqui No pescoço e no maxilar Logo em seguida, eu vou para o azul. E por fim, eu vou com o roxo. E agora, com duas Beauty Blenders limpas, eu vou esfumando essa tinta verde com essa azul aqui, dando um blend melhor. E com a outra, eu vou esfumar o roxo e o azul aqui da ponta. E só pra deixar mais um pouquinho elaborado Eu vou vir nessa cola make flor rosa E somar com o roxo que a gente aplicou anteriormente Só pra deixar mais elaborado, sabe? Mas nem precisava Vou salar o meu colo inteiro antes de aplicar a sombra com esse pó translúcido solto aqui da Playboy, que tem glitter dentro. Vou pegar um monte de pó logo. E vou vir com essa esponjinha de dedo cuidadosamente salando tudo, garantindo que em 100% da esponja tem pó. Porque onde a gente encosta, se não tiver pó, vai tirar a tinta do lugar. Bom, vou voltando em algumas sombras pra gente intensificar mais essa cobertura aqui, que com o pó sumir um pouquinho. Vou vir nessa sombra verde aqui da NYX, que eu gosto bastante. Vou pegar bastante produto. Esse pincel aqui é de blush, tá, gente? Mas ele é maiorzinho, vou usar. Vou vir nessa paletinha chamada Fundo do Mar, da Lodurana, nesses dois tons de verde. Nossa, tem uma diferença enorme essa sombra da Lodurana, pigmenta muito mais. Olha só, concentrei bastante o verde. Eu vou misturar esse azul aqui, esse mais clarinho, com esses dois tons de azul aqui da paleta Luxo, ambas a Lodorana, pra fazer uma transiçãozinha aqui até o roxo. E agora eu vou vir lá na paletinha Orquídea da Ludurana também Gente, só tô usando a paleta da Ludurana nesse vídeo Mas é porque é uma marca que fabrica sombra maravilhosa Que super pigmenta, né? Fazer o quê? E eu vou misturar esse roxinho aqui mais escuro No mesmo pincel que eu tava aplicando o azul Porque já mistura os dois e já fica um degradê mais bonitinho E pra finalizar esse esfumado aqui, eu vou esfumar um pouquinho desse rosa bem vibrante E esfumar o rosa vibrante que eu ainda vou aplicar Com um pouco desse pen aqui, desse blush Que na verdade eu não uso mais, que é o B1 da Ruby Rose Eu só não uso mais mesmo porque a embalagem quebrou e enfim Mas ele é um blush super pigmentado e muito bonito também Ai gente, tá ficando incrível essa dualidade Do quente, do frio, do claro e do obscuro Nossa, eu tô amando Prontinho, tudo que falta é a gente desenhar algumas nuvens e estrelinhas aqui no col também e a maquiagem já vai ser finalizada. E com tudo isso feito, a minha maquiagem de hoje tá completa. essa é a minha maquiagem que eu recriei, também é maravilhoso né, porque esse aqui é o primeiro vídeo de junho do canal, e junho é o mês do orgulho da comunidade LGBTQIA+, então, muito apropriado que eu fiz esse look aqui, né, que tem todas as cores do arco-íris, então, mara me contem o que vocês acharam da qualidade nova do vídeo, eu simplesmente amei essa maquiagem, eu amei a qualidade da câmera mas me contem o que vocês estão achando, né eu estou achando o auge comenta aí embaixo, me conta tudo o que você achou, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí embaixo, isso é muito, muito importante pra o crescimento do canal e também pra o desempenho do vídeo, então deixa o seu like aí. Se for novo por aqui seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal a gente fala sobre maquiagem, sobre unhas, sobre moda, cabelo, beleza, minha vida enfim, minha filha, se inscreve aí que é só conteúdo bom. Eu produzo conteúdos não somente aqui no YouTube, como também no Twitter Instagram e TikTok então se você não me segue nessas plataformas corre pra me seguir, eu sou a JRD em todas as três eu Tô sempre no Instagram com muitos conteúdos de maquiagem Moda e unhas, tem sempre fotos e vídeos De makes no feed, tem sempre looks do Jordan Mostrando meus looks, close nos stories Mostrando as minhas unhas, então não deixe de me seguir é em arroba.jtrd, o meu user Em todas as plataformas, com tudo isso dito Eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho Do vídeo, eu sou Gabriel Jordan Muito, muito obrigado por assistir E esse foi o vídeo de hoje, see you